Opa, bora falar um pouco desse nível, a dificuldade de sobrevivência dele é essa coisa aqui, que mexe com alguns pontos psicológicos e isso é péssimo. Nível 74 é um palco de teatro. Há 20 fileiras de assentos e uma porta para os corredores a cada cinco fileiras, fazendo um total de oito portas no total. O palco desse nível é facilmente acessível com dois conjuntos de escadas em cada extremidade. O piso do palco tem piso aquecido com várias alçapões que podem levar ao isolamento total. Os corredores do nível 74 têm semelhanças visuais com a área estar principal, com paredes de tijolos e piso frio. Esses corredores são relativamente amplos com todos eles com várias máquinas de pipoca e pôsteres. Os pôsteres em questão lembram pôsteres de carnaval, com cada imagem principal sendo um desenho de um nível aparentemente aleatório. Notavelmente, algumas das imagens são de níveis atualmente não reconhecidos. Os próprios corredores contêm escadas, elevadores, cruzamentos de três e quatro vias. Todos esses corredores voltam para outra porta da área de estar do nível 74. No entanto, isso não é feito por meios não euclidianos. Em vez disso, voltar é algo que se acredita ser feito inconscientemente. Com cada escolha feita por um indivíduo, lentamente os levando de volta à área principal. Ao entrar, os assentos do nível serão ocupados por figuras humanoides. Todos esses indivíduos se parecerão com pessoas que um andarilho específico conheceu na vida. Esses podem ser qualquer um, desde membros da família até meros desconhecidos que você viu na rua. Todas essas pessoas terão expressões faciais e ações simplificadas e estarão sempre assistindo ao palco. O palco será inicialmente preenchido com outras pessoas levemente reconhecíveis em máscaras brancas. As figuras no palco dançarão em ações específicas. Acredita-se que as ações estejam relacionadas a certas coisas vistas nos sonhos. Por exemplo, eles às vezes jogam papel picado perto de bocas para simular dentes caídos, perseguindo um ao outro e outras ações relacionadas aos sonhos. Quanto mais tempo se permanece no nível, mais perigoso se torna. Hum. Ao permanecer nesse nível, por aproximadamente duas horas, todas as figuras e pessoas nos assentos aparecerão imediatamente. Qualquer barulho que eles estivessem fazendo desaparece junto com eles, criando uma mudança repentina no som que desorienta qualquer viajante dentro do nível 74. Depois, a sensação de estar sendo observado se instala quando os ruídos além das paredes começam a se tornar audíveis. Eles podem soar como um movimento de entidades, metal se movendo e rangendo, ou rajadas de vento de algum lugar fora do nível. Se alguém permanecer no nível 74 por um longo período de tempo, poderá testemunhar efeitos como paredes se fechando, fileiras de assentos se expandindo infinitamente e sons ficando mais altos à medida que figuras aparecem em sua visão periférica. Hum. Embora pareçam extremamente reais, aqueles que podem testemunhar essas alucinações nada mais são do que um efeito no cérebro que o nível 74 inflige. Hum... Bases e postos avançados aqui. Não há bases, postos avançados ou comunidades conhecidas no nível. Entradas e saídas. Entradas? As entradas para o nível 74 podem ocasionalmente ser encontradas dentro do nível 117. Da forma de portas na forma de portas vermelhas. Há também entradas dentro do nível 68, que eu acho que está até aqui no canal. Com algumas das portas nas seções de corredor do nível, contendo portas vermelhas semelhantes a encontradas do nível 117. Saídas. A única maneira de sair é usar os alçapões no palco do nível 74. Ao entrar, você será levado para o isolamento. No entanto, eles não podem ser acessados até duas horas após a entrada no nível. Hum, então você terá um show de duas horas, praticamente, no mínimo. Bizarro. Chegamos ao fim, mais de um nível. Espero que tenham gostado de verdade. Eu tô, mano, tô curtindo trazer esses níveis aqui pra vocês, mano. Então já deixa o like, é como sempre, aquele blá blá blá blá blá. E tamo junto, vou indo nessa. Fui.